E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10? É? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trago para vocês como foi o pior cenário possível do Ben Supremo, isso mesmo. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Como assim Daniel, você não tinha dito que o bem supremo era apenas um título para aquele bem 10 mil e ele não era um supremo de verdade? Calma, calma, calma, calma, vou explicar, vai ser explicado. Toda essa questão no vídeo de hoje Mas antes, quero divulgar aqui pra vocês O meu TikTok, né? Tô fazendo vídeos por lá Algumas curiosidades, dependendo Se você quiser me seguir por lá, eu vou deixar aí na descrição Beleza? E também, eu gostaria De divulgar aqui o Capeco Que o Capeco, ele é o cara que Ele fez, ele me ajudou aqui no roteiro Desse vídeo de hoje, que o Capeco, pra quem não sabe Ele é um colaborador da Wiki americana Sim, o garoto não é pouca coisa, né? Ele é usuário ativo no Twitter Também, se você quiser seguir, deixa também na descrição para vocês seguirem ele, ele é um fã de longa data de Ben 10 e também galera ele foi chamado aqui para explicar o processo evolutivo dos humanos em Ben 10 porque causa que ele tem um certo conhecimento na área biológica medicinal o cara de um curso que ele fez na faculdade entendeu então todos esses conceitos técnicos eles vão ser explicados pelo vídeo é isso galera pode confiar no cara que ele entende muito do assunto então vamos lá galera a gente imaginar com ser o pior cenário possível ao longo de milhões de anos para a sociedade humana de certa forma não é um feito pequeno, com certeza, né? Por causa da complexidade das nossas civilizações, os vários processos né, que cometem no processo de desenvolvimento tecnológico, né, que gera uma multilidade de possibilidades ramificadas, que explicam o mesmo fato. O fato é que o humano supremo é apresentado em supremacia alienígena. Para melhor ilustrar essa dificuldade, é possível comparar os humanos aos aliens do Universo Ben 10. Enquanto os alienígenas possuem biomas, tecnologias e até mesmo aparência relativamente homogêneas, os humanos eles possuem um planeta com uma multidade de disposições geográficas, culturas, etnias e diferentes níveis de desenvolvimento tecnológico e social. Ou seja, os seres humanos têm mais biodiversidade. Mas, assim, para uma explicação mais adequada do processo até a função evolutiva atingir o humano evoluído de milhões de anos teóricos, o Ben 10 mil retorna. É necessário levar todos esses fatores em conta, daí a complexidade. E como auxílio a esse processo, para deixar o vídeo até mais didático, a gente vai iniciar descrevendo como funciona o humano supremo do universo Ben 10. Logo de cara, a gente vai estabelecer que o Ben Tennyson é a amostra de DNA humano da Corte beleza? A gente poderia até hipotetizar que originalmente a amostra humana era diferente. Só que o Derek J. White ele falou que se um alienígena usasse o Omnitrix para virar humano, ele se pareceria com o Ben pela sua longa afinidade dele com o relógio. Daí a gente terá a conclusão de que se a transformação humana do Omnitrix converge para essa aparência do Ben, então é possível que o DNA dele tenha subscrito a amostra humana da corrente Kono ao longo do tempo. Já que sabemos que o Omnitrix é uma conexão sem fio com a corrente Kono, como mostrar no episódio Primes. Sendo assim, os termos Ben Supremo e Humano Supremo, são quando falamos de transformações sinônimos, entendeu? Não é apenas um título como a gente pensava anteriormente. Não, é a mesma coisa. Humano supremo, bem supremo são sim sinônimos. Agora o segundo passo é estabelecer quais exatamente são as habilidades do humano supremo da simulação. Daí a gente vai usar duas teorias, beleza galera? A primeira teoria, ela defende que os humanos supremos são simplesmente seres de atributos aumentados. Atributos seja como resistência, fôlego, força, agilidade, velocidade, inteligência, reconhecimento de padrões. Tudo isso seria melhorado na forma suprema. Humano mas as coisas param aí na teoria 1. Parece que essa teoria diz que as habilidades alienígenas que o bem 10 mil que o bem supremo desenvolve ainda com a aparência humana são algo totalmente externo à evolução, tipo são produtos do próprio Omnitrix, é né? que não é um dispositivo biológico, então ele não tá envolvido ali na biologia do Humano Supremo. Entendeu? Só que agora a gente vai dar um motivo porque essa teoria não é única. Por dois motivos principais. O primeiro motivo é que espécies como a espécie do Atômico, os cronosapianos e também os topoedanos já mostram que é sim possível partes inorgânicas ou até mesmo semi-robóticas né? surjam ao longo do processo evolutivo no universo Ben 10. Aí o segundo motivo também é que a gente já estabeleceu que o Bem Supremo e o Humano Supremo são sinônimos né? quando se trata de transformação do Omnitrix. Então as gerações simuladas na função evolutiva do Supremo Onitrix tecnicamente lidariam com os descendentes do bem né? aquela questão, o bem ele seria o primeiro ali na simulação mas os próximos, né, os descendentes seriam todos descendentes do próprio bem que iriam evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegar na forma suprema, entendeu? como a gente está acostumado a usar aqui nessa série então, galera, baseado nisso, a segunda teoria diz que o quê? Que é sim possível que o Super-Homem-Trix tenha sido infundido numa espécie de mutualismo mesmo ao longo das gerações. O resultado final seria um humano supremo que tem não só atributos aumentados, né, se torna uma espécie de super-homem sem raio laser e voo, né, também consegue utilizar as habilidades alienígenas nativamente desde o nascimento. Assim explicamos por que é sim possível que o Homem-Trix do Bem Supremo não seja algo externo, mas sim algo embutido na própria transformação. Beleza, agora vamos explicar por que a aparência do Bem Supremo é literalmente igual ao do menesme por que, que não muda. Isso também vai ser explicado aqui através de duas teorias. A primeira teoria ela defende que o processo evolutivo do DNA do bem tinha sido envolvido não a reprodução humana por meios convencionais, mas sim pela formação de clones genéticos do próprio bem que estiveram seu DNA modificado para tanto embutir o Omnitrix desde o nascimento quanto para melhorar os atributos físicos e mentais. Aí essa modificação genética poderia acontecer por meio de tecnologias, como essa que está aparecendo na tela, que eu não sei ler o nome, não, eu só vou só colocar o nome aí na tela. Mas essa é uma tecnologia que serviria para meio que uma edição de DNA, entendeu? edição genética, como a gente está falando de milhões de anos de evolução essas tecnologias evoluiriam ao ponto de dar uma certa estabilidade aos clones do bem que serviria como as próximas gerações na simulação do Super Omnitrix agora a segunda teoria é mais complexa e ela envolve uma multilidade de fatores o primeiro fator é o que? É a globalização. Né? Como o um mundo cada vez mais conectado e com essa tendência, com o passar dos anos, é se imaginar que as populações fariam reprodução entre si, né? diminuindo em é muito a possibilidade de especiação na espécie humana, que seria a formação de uma nova espécie ramificada a partir dos humanos de hoje em dia. Como a imagem mostra, essa imagem que está aparecendo aí na tela, quando uma população é separada em duas, suas mutações acumulam exclusivamente para o seu grupo, ao ponto de que, com o passar dos anos, Eventualmente nem mesmo serão da mesma espécie, ou seja, a globalização iria permitir uma miscigenação, né? Já matando a possibilidade de surgir uma espécie ramificada de humanos. Temos uma relativa homogeneidade das características genéticas dos humanos do futuro. Lembrando que essa miscigenação não estou me referindo à questão de etnia, essas coisas, não. É mais uma diferença ali nas, nas características genéticas diferenciadas, entendeu? Aí outro fator levado em consideração é a edição genética que foi citada, né? Que assim, a edição genética é o quê? Assim, ela pode ser utilizada assim nos problemas com racismo, né? Que é uma coisa isso ah, aí tá ligado. Tipo, algumas pessoas, para exemplo, chineses, eles não vamos aqui a edição genética. Que eu não quero que nasça filhas mulheres, só que, é que nasça filhos homens. Entendeu? Nesse caso, eles usam essas modificações genéticas para isso. tem assim, aqui no caso do bem, nessa simulação, eles já seriam um herói conhecido aí que salvou o universo incontáveis vezes. Entendeu? Eles iriam contar com o bem para ser o um herói que iria ajudar eles a poder sobreviver àquele cenário que estivessem passando. Entendeu? Eles confiariam 100% no bem, a ponto de que os descendentes dele, né, os seres humanos, eles iriam usar essa edição genética para eles parecerem com o próprio Ben, entendeu? Do mesmo jeito que alguns avós eles passam o nome né, para os netos. A própria família do Ben tem isso, né? o bisavô do Ben ele também se chama Ben, entendeu? Aí o nome dele é uma homenagem ao seu bisavô, do mesmo jeito seria aqui. Eles iriam querer manter a imagem do Ben, eles tinham que se lembrar do Ben. Então, para isso, seus descendentes eles seriam a mesma coisa, seriam como basicamente clones, entendeu? Porque não ia mudar nada. É Tudo isso para manter a sua imagem na memória de todos, não ser esquecida. É uma coisa semelhante que acontece com o Ben 10 mil do clássico, né? Que a gente vê que tem estados, mostrando a sua imagem e tudo mais. É uma coisa semelhante, beleza. Agora, assim, a teoria 1 ela explica que os atributos aumentados dos humanos supremos seriam como modificações genéticas. Mas como a teoria 2 encara isso? Do jeito clássico, tá desastres globais. Há várias hipóteses para explicar como a raça humana acabaria. E elas serviram de base para explicar as adaptações do bem supremo. É claro que, como em todo o pior cenário possível, a gente não está falando do pior cenário do pior cenário de fato, mas sim, do pior cenário possível que a espécie não seja completamente extinta. Por causa que, cara, o pior cenário possível Pra qualquer espécie é o fim do universo, tá entendendo? Mas que a gente tá falando do pior cenário que a espécie Ela vai conseguir sobreviver, então as coisas São mais específicas, tá entendendo? Então assim, uma coisa que poderia explicar os atributos Como força, agilidade e até mesmo resistência Aumentadas, seria um apocalipse Global mesmo, se apocalipse Não ia destruir 100% O mundo antigo, não, porque as pessoas Ainda tinham que lembrar do Ben -Tenso, né, para que seus descendentes mantessem a sua aparência Via a modificação genética Então assim, a gente não vai voltar para a idade da pedra Por exemplo, mas várias coisas poderão desencadear isso, tipo poluição, desmatamento excessivo, é, algo que colapse a economia global, né, por escassez de recursos e até uma guerra nuclear. Outra possibilidade seria um meteoro, não um meteoro que ia extinguir a vida da Terra, não, mas seria o suficiente para levantar a poeira na atmosfera, diminuir a incidência de luz solar na troposfera e assim iria prejudicar a agricultura, por exemplo. Através disso, os humanos supremos poderiam evoluir para ter algumas habilidades não mostradas como resistência altos níveis de radiação. Então assim, dessa forma, né, com a dificuldade na agricultura, iria exigir de formas criativas e engenhosas para sobreviver mesmo num coletivo, entendeu? Então, assim, isso poderia aumentar os atributos mentais dos humanos no pior cenário. Os humanos no pior cenário iriam evoluir em quesito de inteligência. Mas por que você podem perguntar? Ah, mas se ele vai evoluir em inteligência, por que, é que o bem supremo não tem um cérebro maior? Oh, tem uma discussão sobre isso, ah, os Neandertais e os homo né? que eles são dois tipos de hominídeos que até hoje o povo se pergunta quem é o mais inteligente. Né? Aí ah, os neandertais tem um cérebro maior Aí a pessoa pode pensar, ah, é mais inteligente Mas não necessariamente, né porque assim O cérebro maior não significa ser mais inteligente A gente vê isso na própria série né O Arthrop diz, ah, eu sou mais inteligente Porque meu cérebro é maior Isso não é verdade, porque o Asimuth, um galvaniano Ele é menor do que o cérebro chassianos Mas mesmo assim ele é mais inteligente Confirmadamente mais inteligente, que o cérebro que está cérebro ele tem até dois cérebros e tudo mais entendeu então isso não influencia então não necessariamente o humano supremo precisaria ter um cérebro maior para simbolizar que ele ficou mais inteligente entendeu agora vamos falar da afinidade mágica né porque o bem supremo demonstrou ter aí as habilidades mágicas e tudo mais então para explicar isso eu vou usar aqui de exemplo a Pax Romana na Idade Média e por cima né sem dar muitas e muitas explicações é basicamente assim que a Europa ela, ela tava numa espécie de era de ouro e tudo mais, que era, e essa é a Pax Romana, entendeu? Teve importantes avanços culturais, só que assim, teve a decadência do Império Romano depois de um tempo, que isso fez com que a civilização regredisse e o misticismo, antes considerado bárbaro e selvagem, voltou à cultura popular europeia, e é que isso é considerado um apocalipse, entendeu? Então, do mesmo jeito, seria aqui, né, que eu falei da, do meteoro, a poluição, guerra nuclear, coisas do tipo, também seria o um apocalipse da mesma forma, né. E como em todo apocalipse, o misticismo e o obscurantismo ficam em ascensão, ou seja, os humanos iriam buscar mais de conhecimento esotérico, né, sobre a magia, essas coisas, né? para poder se reinventar e auxiliar na reconstrução da humanidade, entendeu? Então, por isso que os humanos eles aumentaram a sua afinidade mágica e o bem Supremo ele tem lá o seu uso de magia também. Você pode perguntar, Daniel, mas por que aqui o bem Supremo não tem os poderes dos usar por exemplo, XLR8 Supremo, né? Porque, tipo assim, se é o um pior cenário, inclusive, milhões de anos, não só os seres humanos iriam ter um processo de evolução. Justamente os kinesceleranos, né? Eles vivem no planeta Terra, como mostrado aí em universos, os kinescelanos da cidade de Baixo. Então eles poderiam sim estar evoluindo assim nesse no processo do pior cenário e tudo mais. Poderiam, poderiam sim. A gente pode explicar isso através das teorias, né? Se for a teoria que o Omnitrix é embutido geneticamente no usuário, isso é explicado pelo fato de que a amostra genética incluída é decidida no momento da modificação genômica, entendeu? Teria a escolha de virar o ar em tanto não evoluído como na forma suprema. Mas se a teoria for que o Omnitrix não é, não é embutido, nem precisa de muita explicação. Simplesmente o humano evoluiu, mas o Omnitrix continuou sendo o Omnitrix do tempo presente, entendeu galera? Então... É isso, espero que vocês tenham gostado aí, ficou um vídeo assim mais complexo, maiorzinho, né? Porque é um assunto cheio de teoria, cheio de explicações. Então espero que vocês tenham entendido. Aí qualquer dúvida, colocar aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida aí, se possível, assista esse vídeo várias vezes para poder entender bem direito o conceito do humano supremo. Mais uma vez, agradecer ao Capeco que ajudou demais tá aí no roteiro. Ficou um roteiro muito da hora um vídeo muito incrível. É isso. Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal se você seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!